Saiba o segredo terrível que há por trás desses bonecos. Exorcismo realizado no Japão quase terminou mal. Jovens exploram o um local onde se reúne uma seita política. Criatura misteriosa avança sobre um carro na estrada. Homem registra algo tenebroso escondido na caixa d'água. Fenômenos paranormais assombram um residente do Emirados Árabes Unidos. Carro manobra sozinho em um estacionamento. Teste de reação feito com robôs bizarros com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 de amigos estava no cinema quando um deles decidiu ir ao banheiro. Após cinco minutos, o outro foi atrás para tentar fazer uma trollagem. Lá estava seu amigo que ele reconheceu pelos sapatos, mas ele irá se arrepender de ter tomado essa decisão. Inexplicavelmente... Não sei se você notou, mas há uma mulher de branco andando sobre o teto Enquanto corria, ele se esbarrou com seu amigo que disse que estava lhe esperando na sala do cinema e lhe perguntou por que não avisou que havia ido ao banheiro. registrado na Tailândia. Após uma queda de energia, um homem foi para o quintal. Foi quando de repente, ele viu algo assustador. Parece que há alguém em uma de suas caixas d'águas. Assustado, ele começou a gritar pedindo para a pessoa sair de dentro dela. O que é isso? Deus Saledo! É gostoso! Eu tenho um tranco! Ih, tranco! não sei! Não sei! O vídeo a seguir foi registrado na Colômbia na estação de uma casa de fazenda onde mora uma mulher acusada de ser uma bruxa que raptava crianças e que já foi presa pela polícia. Um jovem entrou no local e encontrou um cômodo repleto de itens bizarros, o que inclui bonecos que parecem estar vivos. que a bruxa teria feito um feitiço que aprisionou o espírito das crianças já dentro desses bonecos. chamados de animais híbridos, aqueles que nascem do cruzamento de dois seres da mesma espécie, mas de gêneros diferentes. Por exemplo, a cruza entre o asno e a égua da vida mula, um animal comum na natureza. O que torna esses animais impossibilitados de procriar é a diferença entre os cromossomos das espécies. Porém, no caso a seguir, vimos imagens de um ser que desafia a ciência genética. Um animal que parece um híbrido de peixe com a criatura corre tranquilamente entre os pescadores como se fosse um animal conhecido da região. Bom, muitos dizem ser montagem, mas e se for verdade? Gostaria de saber a sua opinião nos comentários. de exploradores urbanos foram cumprir o desafio de ir até o prédio abandonado que fora palco de encontros de políticos integrantes de uma seita que visava o controle dos meios de comunicação no local. Há 30 anos ocorria rituais ocultos e de acordo com rumores, objetivos malignos eram traçados. E lá foram eles para as instalações do prédio. Tudo estava indo bem, até ouvirem barulhos estranhos no corredor. Relative humidity 55 plus 10%. He's got rabbit, mouse, rap. Weird noises of noise. Yeah. that with my imagination. Is. I don't know. Scott bro, where are you man? Don't Kian, be trolling. That was that what's that? I'm putting the light back on, I'm the light back on, put the light back. De repente, um dos integrantes da equipe desapareceu. Kian! Scott, Kian! No, Scott, Kian, please don't troll us, bro. Você Sam? Agora mais um membro da equipe também desapareceu. Agora o jovem que filma está sozinho. Sam, stop. Stop trolling, bro. Peraí. Parece que há alguém lá no fundo. Sim, ele foi atacado por um homem com uma máscara que era utilizada por médicos na época da peste negra. Ao que tudo indica, a seita ainda existe. Realmente é mais seguro mexer com um demônio do que com os políticos. Este jovem sobreviveu todavia, seus amigos nunca mais foram encontrados. foi essa que 10 de outubro de 2019, Califórnia, Estados Unidos. Uma família retornava da igreja por uma estrada obscura. Já muito perto de sua casa, algo terrível surgiu no caminho. Oh my god! Oh my god! Long horse! Long horse, oh my god! Go back! Go back! Oh my god! Go back! No! Please don't! No, no, no! Please don't, no! Ah! Uma estranha criatura semelhante a uma cobra cabeluda enroscada numa árvore. Como não bastasse um misterioso animal, ainda desferiu um golpe no veículo. Bom, não há mais informações sobre o ocorrido, tampouco se a veracidade do vídeo foi confirmada. Mas, e se for verdade? O que seria esta criatura? De onde ela veio? Oh, oh my God. No! Deus! Não, não, não, não! PLEASE, Aqui temos um robô bizarro com uma suposta inteligência artificial passando por um teste que consiste em avaliar como o robô reagiria ao tratamento ortodôntico. Bom, não muito diferente de eu e você, o que acaba revelando que a inteligência artificial está avançando assombrosamente e acho bom não irritá-los. Quanto a isso, é necessário cautela, pois já existem previsões de que no futuro essas máquinas poderão se rebelar contra os seus criadores, assim como a humanidade e os anjos se rebelaram contra Deus. No vídeo a seguir, vemos um carro manobrando em uma garagem. Bom, até aí aparentemente nada demais, mas só aparentemente. Não sei se você notou, mas não há ninguém naquele veículo. Então, como que ele está se movendo? Ou melhor, o que está o movendo? No vídeo a seguir vemos um homem andando pelo corredor de sua residência, mas enquanto filmava o seu mascote, algo tenebroso foi registrado. como se houvesse uma mulher vestida de preto bem na sua frente. Mas assim que ele subiu a câmera, viu que no corredor não havia ninguém e o corpo da mulher simplesmente desapareceu. Um jovem residente dos Emirados Árabes registrou momentos de tensão em sua própria casa com registro de fenômenos inexplicáveis. بسم الله الرحمن بس الرحيم لا إله إلا الله لا اله إلا الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايش انفتح <تصر> ها لا اله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر على كل من تجبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله okay. يي يخوان بيفتحوا بسكن بسم الله الرحمن الرحيم هم سكنهم في مساكنهم لا دونوا نباذيكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من تجبر فيش بتحركوا هناك والله Aqui temos um evento que desafia todas as leis da física, só é possível mover a janela desta forma com a mão. Como não bastasse, parece haver um ser vestido de preto no meio da sala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahir Rahmanir Rahim, Bidjalatish. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahir Rahmanir Rahim. E como no piscar de olhos, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Se você já assistiu aos grandes clássicos cinematográficos sobre exorcismo, já deve ter se perguntado se há algum registro real de possessões extremas em que os possuídos também se transfiguraram em demônios com face animalística como nos filmes. Mas acredite, isso já aconteceu e não raramente. Aqui temos um caso de possessão extrema registrado no Japão, onde uma jovem ficou possuída por uma legião de demônios após beber sangue de carneiro durante um ritual feito na floresta. Seus olhos mudaram de cor, sua voz ficou mais grossa e parecia que haviam vários demônios falando simultaneamente através dela e uma cachoeira de sangue escorria pela sua boca. Setan, kita bakal balikin lo ke alam. Não, sódio, sódio não é o mesmo. Neste momento, ela atacou quase que fatalmente uma das integrantes da equipe. Agora foi a vez do homem que estava filmando. que houve uma transferência de demônios. Por fim, o mal foi extirpado e tudo terminou bem. E você, já presenciou uma possessão demoníaca neste nível? Relate nos comentários.